Oi, gente, eu sou a Tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre tudo, tudo que a gente precisa para poder ser feliz no amor. Na real, não é só no amor, é na vida, cara. Quando se trata de amor romântico, né? O amor entre duas pessoas ou mais, a gente acaba confundindo porque envolve outras pessoas e a gente acaba confundindo tudo. Quanto é nossa carreira, nossos sonhos ou a nossa relação com a nossa família, com amigos e tal, a gente sabe que é uma coisa nossa. Agora, quando envolve o amor por causa do romantismo, a gente acaba misturando tudo e achando que os dois são um só, sabe? A gente confunde. Mas eu venho aqui te falar, cara, que a principal coisa pra tu ser feliz no amor é se conhecer. Se conhece, cara, se conhece. Aí tu vai me falar assim, tá, tá mas eu me conheço. Conhece mesmo? Eu, cada dia que vai passando, cada mês que vai passando, cada ano que vai passando, eu tenho pena de mim no passado. Eu penso, cara, no passado eu achava que eu me conhecia, eu não me conhecia. Esse passado eu achava que eu me conhecia. E eu já não sou a mesma pessoa. E ainda bem. E você também não. Então, tá tudo certo, né? Quando eu falo se conhece, eu tô falando de uma coisa que é o seguinte. Para Freud, por exemplo, a nossa mente, a nossa psique, independe do nosso sexo. Como assim, tá? Para ele, algumas mulheres, elas eram masculinas quando se relacionavam e alguns homens eram femininos quando se relacionavam. Porque Freud defendia que a nossa psique ela é formada lá na infância, lembra? Quando a gente estava sendo criado pelos nossos pais, eles foram passando algumas coisas pra gente. E a gente observando o mundo e absorvendo tudo, tudo que eles iam fazendo, né? Então, ali formou a nossa psique feminina ou masculina na hora de relacionar. Então, significa que você pode ser uma mulher, mas com um pensamento masculino. E você pode ser um homem com um pensamento feminino em relação a tudo que eu vou falar aqui então vamos fazer um exercício aqui eu e vocês o Exercício é o seguinte o que, que tu brincava na infância vai relaxa aí não tira tira esses problemas aí que tu tá pensando agora na cabeça e lembra do que que tu brincava na infância Tu brincava com boneca, que era tu dando amor e recebendo amor daquela bonequinha? Ou. Às vezes eu não brincava de boneca assim, tá? Eu nunca fui mãe das minhas bonecas. Eu brincava de boneca, mas eu era professora das bonecas, olha que louco. Tu brincava com ursinho de pelúcia, eu gostava de ursinho de pelúcia, que é aquela coisa, né, meio carinhosa, meio de dar e receber amor também. Dar e receber carinho, na verdade, né? Dar e receber um dengo, sabe assim? Dar e receber cuidado. Era disso que tu brincava, ou tu brincava com o carrinho? Já viu criança brincando com o carrinho? A criança tá lá brincando com o carrinho, né? Às vezes ela pega o carrinho na mão, esse aqui é o carrinho, né? E ela fica ali ó, focada só na roda. E o foco dela é ela em relação à roda e a roda girando e tal, ou então aqueles carrinhos de fricção, né, que daí vai, e é, é totalmente diferente, não tem esse lance amoroso com o brinquedo, sabe? É diferente a, a relação da criança com aquele brinquedo, é diferente da relação de uma boneca, por exemplo, que tu realmente cria um laço, um carinho, um laço de amor, às vezes não precisa nem ser uma boneca, sabe aquelas crianças que não sabem sair de casa sem tal coisa? Uma uma fraldinha, um travesseiro, um sabe cria um vínculo, cria uma relação de amor ali com aquele objeto. Você era essa criança? Ou você era aquela criança que ficava brincando de de caminhão, carrinho e batida e bonequinho que criava história mas não tinha vínculo com o bonequinho sabe aquelas crianças que tem um monte de cacalhadismo daqui de quem okay, brinca mas não tem um carinho com aquele bonequinho em específico não tem uma relação ali de troca de carinho com aquele o bonequinho tá ali na historinha para ele brincar e deu já larga o bonequinho e já era qual que era a tua relação com os seus brinquedos? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Deixa aqui nos comentários pra vocês irem se conversando também. Pra vocês saberem qual que é o jeito de um, qual que é o jeito do outro. Que sabe, Raul Crush aqui nos comentários, né? Não custa nada. Eu anotei aqui é, os jeitos de amar masculino e o jeito de amar feminino. Pra ver se vocês se identificam com determinadas características, tá? Aí tata, tá, tá, tá, bom, entendi, beleza. Brincava do carrinho, Não, tá, tá eu tinha um cinto pelo pelúcia de grudava dele. Entendi. Tá, e aí? E aí o seguinte... Olha só a familiaridade. As pessoas que brincavam com carrinho, elas têm um jeito de amar masculino Não é bem o jeito de amar, mas o jeito de interpretar o mundo. É por isso que tem esse negócio que carrinho é coisa de menino e boneca é coisa de menina, entendeu? Mas isso tá errado por esse aspecto que eu acabei de falar. Freud já estudou isso há muitos anos atrás, já trouxe pra gente que mesmo sendo homem, você pode ter a psique feminina e mesmo sendo masculino, você pode ter a psique voltada pro lado masculino. Então, pra tu amar e pra tu receber amor, é muito bom tu saber o teu jeito, tu saber como é que funciona a tua psique? saber se ela vai ser complementar a psique do outro, do teu parceiro, da tua parceira, sabe? A gente esquece desse tipo de coisa, de a fundo, de entender, de conhecer a gente e deixa passar. E aí, às vezes, vai errando, repetindo padrões e vários relacionamentos e não entende por quê. Porque não se encaixa a parada, cara. Ah, uma coisa muito importante. Essas psiquês não significa que tem que ser uma psique masculina, uma psique feminina. Apesar de que elas se complementam muito bem. Então, no caso podem ser dois homens, cada um com um tipo de psique, pode ser duas mulheres, cada um com um tipo de psique, ou pode ser um homem e uma mulher, cada um com um tipo de psique. Até o homem com a psique feminina e a mulher com a psique masculina trocado, entendeu? Então é o seguinte, a psique masculina, ela não é integralizada, vamos dizer assim, é assim a palavra. Como assim, Tata? Tá? Assim, ó. Ela não vê as coisas como um todo, como a psique feminina vê. Ela vê por partes, ela vê por et ela vê um beijo, um carinho, um olhar... Os homens gostam muito do olhar a principal característica dos homens é o lance visual não só o olhar por exemplo da pessoa do, do parceiro dele olhando pra ele mas também deles olhando os homens são muito os homens que eu tô falando é a masculina tá tem a psique visual muito forte e aí deixa aqui nos comentários sua psique é muito visual é muito assim ó para te dar aquele calorzinho é mais visual se tu vê alguma coisa te dá um negocinho ou não ou tu prefere o olfato o audição eu tenho um vídeo que fala sobre isso que é muito legal vou botar no card aqui em cima se vocês quiserem ver é um vídeo muito legal de autoconhecimento também para você entender melhor você entender seu parceiro enfim entenderam a associação com o lance do carrinho a brincadeira do carrinho ali é visual cara ele tava brincando tal não tinha todo o envolvimento emocional. A psique feminina, ela já tem esse lance do, do todo. Ela já quer que a pessoa seja... Aí que tá. Eu vi, eu vi alguns depoimentos estava tava lendo agora os depoimentos de mulheres casadas e tal. E o problema da mulher é a insatisfação. Ela tá sempre insatisfeita com alguma coisa. Porque ela quer o todo. É por isso que por muitos anos, muitas mulheres, elas faziam de tudo, entendeu? Elas eram boas mães, boas donas de casa, boa parceira sexual, boa é, que mais cozinheira é, boa para dar ajuda com os negócios ajudar o homem por trás das finanças e tudo boa em tudo porque a gente exige isso dos homens eu me identifico com isso eu me identifico com esse tipo de de, de psique eu sou muito feminina e aí quando eu vi o lance da cobrança eu pensei cara é muito eu muito eu a gente exige muito do parceiro e isso é curioso né isso é meio desgastante pro outro lado também mas enfim e aí fazendo a associação com a boneca com um o de pelúcia com aquela coisa toda que eu falei tem esse lance do do amor eterno do amor de mãe sabe por isso que a mulher ela é julgada mais romântica porque ela tem esse lance, ai, ah, conheceu, vai casar e quer pro resto da vida. Não todas as mulheres e não em todas as situações, né, gente? Falando assim, em termos de estudo da visão da psicanálise da parada, uma visão bem rasa, tá? Bem rasa mesmo. Isso é só um conceito que eu peguei e tô trinchando aqui basicamente pra vocês. Tem muitos outros. E o lance de amar feminino também tá associado mais à audição. Então, por isso que mulher gosta tanto, que você é, elogie, que diga que ela tá linda, que diga que ela é maravilhosa, que diga que você quer é, acordar todos os dias a loja. Dela e é por isso que ela pergunta: Tanto me ama, porque pra ela é muito importante ouvir o eu te amo, pra ela é que eu diga pra pessoa que tenha, né? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Enfim, gente, compreendendo essas diferenças é que a gente vai conseguir o resultado do amor. Sabe aquele negócio que eu sempre falo, que o amor é tu compreender os defeitos do outro, mesmo assim escolher ficar? Então é isso, é compreender, é se conhecer. Voltei lá pro início do vídeo. O ponto principal pra tu dar certo no amor é se conhecer, tá bom? Cara, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui também, dessa playlist. Não esquece de me seguir lá no Instagram, se inscrever no canal. Foi isso, um beijo. Tchau!